Oi gente como vai, supremo ser, bem vindos ao canal, estou feliz de poder falar com vocês novamente, pá, tenho que me abrir para vocês porque eu estou a sofrer, estou a sofrer bastante e é um silêncio, é um assassino em silêncio, pronto. <coughs> Se, eu não, se vocês não entenderem o que eu estou a dizer, parece que estou a falar para a parede. Então presta atenção se quer entender. Gente, uh, tem várias coisas que eu quero explicar. E eu vou ter que fazer dois vídeos. E este vídeo vai ser sobre um deles. Né? Uh, Chama-se Gêmeas. Uh, dois parceiros. Mesmo que não seja chama-gêmeos, a sério, não interessa. Mas dois parceiros que são opostos de natureza, um é mais na mente e o outro é mais no corpo, não interessa, ok? Um gosta mais de jardim, o outro gosta mais de ser intelectual, ok? Pronto, já entendeu? Nós estamos sempre em discussão, ok? Por exemplo. Vai haver, vai haver paz entre os dois parceiros, né? Entre o casal. Só que vai haver um momento em que a gente se vai. A gente vai ficar contra um e outro. Vai haver um momento em que vai se separar ou que vai haver um, um discórdio, uma discussão que vai fazer as duas pessoas ficarem de um lado e do outro. Ok? Chamas gêmeas, elas. E, e qualquer casal deve sempre trabalhar junto, para conseguir obter aquilo que é impossível separado. Quando eu estava só eu mesmo, eu estava só eu estava muito feliz porque eu atingi o equilíbrio, só que o equilíbrio que eu achei que atingi não era o mesmo equilíbrio que me servia, que me, que me estava servindo. E esse equilíbrio, quando eu estava sozinho, não existe, era uma ilusão. Quando eu conheci a Pétia, o jogo virou ao contrário e eu descobri que tem uma expansão enorme, tem muito para descobrir, curiosidade e não sei o quê, e eu fiquei feliz, está a ver, à primeira. Não é que esteja triste agora, mas eu... É normal, eu não sou a pessoa mais feliz da face da Terra, só porque estou com a minha chama, né? a, a minha parceira. Estou tentando remover esse, esse rótulo de chama gêmea, já estou... Já estou doente de tanto dizer essa palavra e de ver em todos os vídeos, não sei o quê. E eu até fiz um trabalho de casa ontem. Entrei no YouTube e fui ver qual é o canal mais antigo a falar sobre chamas gêmeas no português. Porque no inglês já existe há, aí, há 10 anos. É incrível que já exista há 10 anos o tópico. Mas em português só existe há 8 anos. ok? Há 8 anos. Só que só ficou assim, só explodiu, quando eu comecei a entrar também. Foi, é muito interessante, um dia vou fazer um vídeo sobre isso. ok Se eu sentir, eu digo isso, mas pá, agora estou com um desejo, amanhã se calhar não estou, então temos que entender como é que o, o ser humano funciona. Então, gente, eu comecei a gostar... De, de, de coisas que eu não gostava antes, porque eu me juntei com a Petty, com a minha parceira. E quando você está sozinho, ok, sem ninguém, você começa... Você pensa que já gosta de tudo, ou que já não há mais nada para gostar. Ou mesmo que há para gostar qualquer coisa novo, não vai ser tão interessante quando você encontrar a sua chama, ou a sua parceira oposta. E eu quando conheci a Petia a nossa expressão, a expressão de... a minha expressão com a expressão dela mudou, ok? A gente gostou de coisas, começou a gostar de coisas que nunca imaginaria gostar, e também apareceu coisas que só gosta se estivermos juntos. Se a gente se separar, por exemplo, eu não vou gostar mais daquilo que comecei a gostar, ok? Vou dar um exemplo. Eu gosto, de, por exemplo, de flores, não é? Qualquer pessoa gosta de flores, acho eu. Só que eu nunca gostei assim tanto de flores. Gosto de as ver e já está, acabou. Só que a Pet ela, ela ama, ela tem paixão por flores. E eu comecei a gostar mais só porque ela gosta, está a ver? E não só porque ela gosta, mas acho que quando a gente... Não é, eu não acho, eu tenho certeza que quando as pessoas estão dentro do mesmo teto... Teto é aqui em cima da casa, ok? Uh, tem as paredes, tem o teto... Ok, quando estamos debaixo do mesmo teto, mesmo que não seja a sua chama gêmea, você vai inconscientemente começar a gostar das coisas que outra pessoa também gosta. Ou odiar coisas que a outra pessoa também odeia. Que está, ser, que está também debaixo do seu teto. Agora, quando é a, a sua o seu parceiro oposto é difícil é não é, é assim é difícil porque você sabe que está a gostar de algo porque está com essa pessoa mas ao mesmo tempo uh, você odeia sabe porque é o seu espelho né é o seu oposto então não é a mesma coisa que estar dentro da casa da sua mãe por exemplo e a sua mãe gosta daquilo e você também gosta é diferente não é estar com o seu espelho, é como estar, com, com um clone, ok? É um clone e esse clone também gosta e tal, não sei o quê, e você começa a brigar porque um mais um é positivo, então vai dar choque. Então tem que. Quer dizer, desculpa. Um mais um é negativo, então uh, não há energia. Então tem que ser um mais dois, não pode ser um mais um, ok? Se os dois gostarem da mesma coisa, vai. Uh, a energia não vai rolar bem. Pá, é difícil explicar isto. Mas, pronto, eu só queria dizer, que, gente, que uh, tem muita coisa que passa pela minha mente, pela minha consciência, em que eu não consigo compartilhar com ninguém. E mesmo que eu consiga compartilhar, por exemplo, com o YouTube, eu não sou reconhecido. Porquê? Porque o nosso tópico aqui para ser visto para toda a gente, ok? para que o vídeo seja visto por toda a gente, uh, tem que ser um tópico que seja quente, sabe? Só que tanto quente, tanto quente, tanto quente, que o tópico começa a a, a, começar a arder. E quando começa a arder, f, uh, se transforma em cinza. ok? Então, por exemplo, pá, vou dar aqui um exemplo. Eu queria buscar um papel, só que não tem aqui, está muito longe, e o microfone vai cair, que eu estou a segurar aqui o microfone. Imagina, isto aqui é um alho, ok? A gente tem um jardim, tem a nossa própria comida e por aí fora, Não muito, mas pronto, é, é bom. Imagina, ok? Uh, no YouTube vocês. Ah não só vocês, assim, não toda a gente. Uma, uma pequena audiência adora tudo que vem do coração, ok? Só que a audiência mais jovem e não sei o quê, e a audiência que não tem tempo, que não tem tempo nenhum para ver vídeos. Gosta de ver isto a arder, uh, com lume, sabe? Por exemplo, gosta de ver isto quente, ok? Você põe isto a cozinhar dentro do fogão, ok? E aí começa a ficar quente, e aí você vai gostar, assim: ah, olha para isto, isto aqui uh, está a bombar, ok? Mas o problema é que quando você fala disto durante muito tempo muito tempo, muito tempo, muito tempo quer dizer que está dentro do fogão durante muito tempo isto vai começar a arder. E quando arder, o que é que vai acontecer? As pessoas vão, vão assistir ainda mais, mas, depois de herder um objeto, que não dura muito tempo, o objeto vai ficar em cinza. Vai ficar em poeira. Sabe? Tem uma música no Brasil que é poeira ou qualquer coisa, mas eu não sou bom para cantar, então não vou cantar. Mas pronto. Isto se transforma em poeira e aí ninguém vai querer saber de nada para isso. Vocês não vão ignorar a 100%. Então... Apá, quando começa a arder o vídeo vira viral, mas não acontece durante muito tempo. Aí morre. Fica cinza. Então precisa de encontrar uma nova audiência. E isso aí, sabe, chateia e começa a, começa a aborrecer tanto que nem imagina. Mas pronto, eu só queria me abrir aí e se tiver alguém que tem coração e que ouve o que vem do coração e que aprecia mais o que é verdadeiro do que... Ser algo, pá, nojento... Assim, não é que é nojento o que a gente fala, mas... Um... <risos> só queria dar uma ideia que... Opá, é, é bonito e, e é real e não sei o quê, só que começa, começa a arder o tópico. Temos que mudar aqui o disco. não Vamos estar aqui a pôr uma cassete e, e essa cassete encrava, começa, a, a fita da cassete começa a desenrolar, começa a sair para fora e não funciona mais. Nós temos que... Colocar um disco novo de vez em quando, ok? Só que o YouTube não gosta disso. Se eu mudar o disco, se eu começar a falar, por exemplo, sei lá, de flores, e eu gosto desta flor e eu gosto daquela flor, acabou. Por isso é que é um canal. O canal uh, é para uma coisa. Você põe um canal de televisão, acabou. ok? Você, você só vai ver aquilo e ponto final. Agora, se eu começar, por exemplo, você entra no. você entra na televisão. E põe o canal da igreja evangélica. E eu estou a falar isso só para fazer rir um bocadinho. E aí, em vez de estás a ouvir uh, a, tipo a igreja evangélica, os pastores a falar, aquilo, de um momento para o outro, vira e começa a dar uh, desenhos animados para crianças. Sabe? Então, não tem nada a ver. A pessoa vai sair fora e vai querer procurar um outro canal que fale sobre isso. E pronto. Então, lá está. Para quem tem mesmo fominha fome de assistir algo verdadeiro e que muda o disco um bocadinho e uh, a nossa vida em pessoal mesmo, entre no canal do Telegram que está na descrição em baixo. Eu vou começar a pôr vídeos. Já sei que já falei isso antes, que ia começar a pôr vídeos e não me pus muito. Só que você tem que entender que eu estou mesmo numa relação de chamas gêmeas e a situação não é brincadeira. Nós, eu não estou sozinho. Se eu estivesse sozinho... Muitos dos youtubers que estão, soz... uh, que estão em sucesso, eles ou vivem sozinhos, ou uh, eles já são ricos e podem estar a viver sozinhos, ou então, o parceiro ou a parceira que eles estejam a viver com, uh, não se importa de que essa pessoa fique fechada a sete chaves dentro de um quarto. está a ver? Agora, eu tenho uma outra vida. Eu sou jardineiro, eu sou construtor, Uh, eu sou eletricista. Acabei de arranjar aqui a tomada elétrica. Uh, sou youtuber. Pá, uh, não psicólogo, mas quase tipo, a gente dá consulta de psicologia e emoções e não sei o quê. E pá, tem tanta coisa que eu não vou botar aqui a falar para sempre. E prontos Então, lá está. Então, eu preferia que você não que só me assistisse no Telegram, mas que venha-me visitar e seja inscrito lá no Telegram e que dê o like a todos os vídeos que você vir aqui no YouTube que é para eu também não perder o meu tempo estar aqui a falar para as paredes e ninguém escuta. Então, uh, novidades, quero dar novidades antes de desligar o vídeo. Queria dizer que todas as novidades vão ser feitas dentro do Telegram e só queria dar uma novidadezinha aqui que, pá... Uh, Prontos, eu quero voltar aqui para o canal um bocadinho mais. Prontos, é só isso, ok? E vou tentar responder as vossas perguntas. Até já.